que é um caso triste, aumentou mais ainda, 18% nos últimos 10 anos, e o Brasil está em quinto lugar. Mas calma, não se preocupe, que estão bem pertinho dos Estados Unidos e da Austrália ali, hum, 0,1% abaixo. Isso dá 11 milhões de brasileiros, que sofrem com problemas de depressão. Já está atingindo quase 5% da população,